Fala galerinha! Thank <laughs> you. Aqui é o Forte Monte Serra. Está muito alto. Andar bonito. Pô, na visão do caralho, querendo ver ali. De fudeu, hein? Vamos embora Dois minutos de paisagem Isso aí, Monte Serra Aqui é uma praia excelente, velho, pra tomar banho. Eu falar, Canta Galo, Praia do Meio, Boa Viagem, quer dizer, é, a putaria toda aqui. Mas também é um lugar excelente pra tomar banho. Água é limpinha, limpinha, limpinha. Aqui, do, aqui mesmo, ó, do lado da, do lado não atrás, né, da associação e do teatro espírita aqui do outro lado, na praia daqui, uma das melhores praias de Salvador, você não vai achar nenhum lugar igual assim com a água no mesmo porte, excelente. Agora pra casa, né? que ali com o guidom empenadão, velho. e a nossa direita tem um abrigo Dom Pedro. Acho que é isso. Vou confirmar. esse ciclovia a gente não pode invadir, não. É, abrigo Dom Pedro II. Muito bem. E aqui, unidade de alta complexidade em Oncologia Nossa Senhora da Fátima. E tem o Irmã né? Casa São José. Irmã Dulce pra lá ou pra cá, velho? Colégio. Acho que é aqui, irmão Dulce. Irmã Dulce. O Hospital da Mulher, recém-inaugurado. Assim, Inaugurou até essa semana mesmo. E, rapaz, tava cheio. Muvuca um aqui, velho. de movimentação complicada bom galera, acho que o Orochi está de bom tamanho é um vídeo curto mas foi mais para vocês verem a, a paisagem lá lá de Monte Serrar o do sol tão belo quanto o da Barra Eu diria até mais bonito. Eu acho mais bonito. Porque a visão é maior da cidade. A barra é de frente para o mar só. E aqui eles conseguem ver um pedaço da. Salvador. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço pra vocês e. Tchau, tchau!